Quando não se tem o trabalho, isso já é uma consequência de uma sociedade que não vem preparando, não preparou no seu passado toda uma estrutura para que, no futuro, aquele jovem tivesse condições de se manter economicamente. Então, a partir desse, desse viés de que ele não tem uma ocupação, não tem uma formação, uma qualificação, essa problemática ela vai girando em, todo, em torno de todos os seu, seus ciclos de atuação, seja na sua vida privada, seja é, na sua família Então um dos principais pontos que eu vejo hoje É uma política voltada para a formação, claro E consequentemente dessa formação para um trabalho digno para os jovens hoje